estamos mais uma noite ao vivo, para a honra e glória do nosso Deus, que a paz que excede todo e qualquer entendimento possa estar sobre nossas vidas não só hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos começar o nosso, nosso momento de oração, de leitura da palavra, em nome de Jesus, nessa madrugada essa madrugada no reino, continuando o nosso propósito aí de completar um ano de madrugada no reino em nome de Jesus, amém? E para cumprir esse propósito eu conto com a ajuda dos irmãos, as orações, com a participação, conto com like, deixando like ajuda muito, você não tem ideia como que ajuda, porque assim o YouTube entende que você gostou e vai compartilhar com mais pessoas a live e assim a gente consegue atrair mais pessoas para estar com a gente aqui lendo a palavra e orando ao Senhor nesse momento peculiar que é a madrugada né que é uma hora peculiar de Deus uma hora que ela trazer um vídeo falando a respeito disso de quantos acontecimentos né aconteceu dentro da Bíblia pela madrugada Jesus andou pelas águas pela madrugada, ele nasceu na madrugada e muitas coisas que aconteceu nesse horário peculiar de Deus, Deus se fez Deus diante de Dagon, de toda a nação de Dagon pela madrugada, então muitas coisas aconteceram, Sansão arrancou as portas de Gaza e carregou... As portas nas costas e jogou no alto do monte. Pela madrugada foi à meia-noite. Né? Paulo e Silas foi liberto da prisão depois de orar e clamar ao Senhor à meia-noite. É, tem muitos acontecimentos. É, Paulo pregava à meia-noite quando um jovem, esqueci o nome dele agora, cai né, da janela durante a pregação. Isso aconteceu à meia-noite. E eu não duvido nada... Se o nosso mestre não voltar também... Nesse horário... Porque ele disse que virá como ladrão... À noite... E na parábola das dez virgens... Em Mateus 24... Diz que a meia noite houve um grito... Eis o noivo... Então... <risos> eu acho que não é só coincidência... Mas... Como Jesus disse... O dia e a hora... Ninguém sabe... Senão... O próprio pai... E Jesus disse isso... Quando estava em terra... Agora com certeza... Ele está na glória, Ele sabe o dia e a hora Então vamos começar a nossa leitura da palavra nessa noite Peço a você que abra em um Apocalipse Apocalipse capítulo 11 A partir do versículo 14 Em nome de Jesus Para cumprir esse propósito aqui, irmãozinho Como eu já disse, eu conto com as orações dos irmãos Com like, com uma compartilhamento Compartilhe o link da live Deixe um comentário, deixe uma dica, uma sugestão Hoje mesmo um irmão né, deixou uma sugestão e falando para mim deixou o som de fundo desligado que tá atrapalhando. Né? Aí eu considerei deixar um pouquinho mais baixo. Né? Mas se mesmo assim estiver atrapalhando, eu peço irmãos que escrevam nos comentários, aí eu cancelo o som de fundo e a gente, quando a gente puder ter um, um equipamento de som melhor, a gente considera colocar o fundo. Mas eu contei com colaboração dos irmãos com a dicas, é, sugestões, reclamação, qualquer coisa que quiser falar, deixa um comentário aí é, de uma sugestão para o próximo tema aí da próxima live, é, escreva um, um testemunho, um pedido de oração, tudo isso ajuda muito o no nosso trabalho aqui, esse trabalho de evangelismo. O que, que eu estou fazendo? Eu faço esse trabalho aqui de, dessa live e faço também nos domingos. O jejum, na leitura da palavra, porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão abandonando a leitura da palavra, e essa é a verdade, e o povo está sofrendo por falta de conhecimento, amém? Bom, vamos deixar esse assunto para outra estar lá e vamos, vamos começar, pega sua Bíblia e abre em Apocalipse capítulo 11, versículo 14, se você não tem uma Bíblia, como eu sempre digo, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, não deixe de ler as escrituras com a gente, amém? Em nome de Jesus, mas antes disso vamos orar, Senhor Deus de misericórdia, Deus Santo, Deus querido, muito obrigado Pai Santo, por mais este momento, por esse momento maravilhoso Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, orando e agradecendo o Teu Santo Nome Senhor, Pai querido, Pai amado. Receba a nossa oração nesta noite. Onde quer que estejam neste momento, ó Pai, unidos em oração conosco, seja ao vivo ou seja depois gravado, não importa, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onde quer que estejam unidos em oração conosco, Senhor, alcance essa vida, joga por terra todo mal, toda influência maligna, toda obra maligna, Senhor, eu jogo joga por terra em nome de Jesus, eu te peço, acampa teus anjos, ó Deus, dando livramento e paz para a tua honra e para a tua glória, Senhor, nos dê saúde, paz, sabedoria, graça, resiliência, Senhor Deus, e força para continuarmos marchando até o grande dia de nós estarmos com o Senhor, Pai querido, Pai amado, eis a exposição da tua palavra, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos alimente com a tua palavra, porque como está escrito, Senhor Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, então nos alimente nesta noite, física e espiritualmente nos dando saúde física, espiritual e também mental na tua presença renovando nosso entendimento para que nós possamos experimentar Senhor Deus a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus amém Senhor amém Pai graças a Deus então vamos ler a palavra em nome de Jesus Livro de Apocalipse capítulo 11 e diz assim, e passando o segundo ai, esquecido vem o terceiro, e tocou o sétimo anjo, a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do, no do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção nesse texto. E os vinte e quatro anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a texto, irmãos, contando uma história, uma breve história, acerca das escrituras, é uma história, mas é um fato real, acontecido, por todo, não por toda a escritura, mas por uma boa parte das escrituras, e que acontece até os dias de hoje, e vai acontecer até esse momento aqui, onde João escreve que o, o rei dos reis, vai tomar o seu poder, e reinar pelos séculos dos séculos assim como foi profetizado pelo anjo a Maria e essa história começa lá em Samuel no livro de Samuel aonde o povo agora chama Samuel e pede um rei preste bem atenção nisso que essa história aqui é muito interessante particularmente nunca vi ninguém contar isso dessa forma não é uma história que eu inventei é uma história bíblica tá em toda a escritura aliás, em boa parte da escritura pelo menos de Samuel para cá porque o livro de Samuel né, a, a passagem de Samuel os tempos de Samuel na verdade para mim é um divisor de águas de acontecimentos bíblicos de antes e depois porque tudo muda de ali para cá porque o povo agora chama Samuel e fala Samuel olha nós queremos ser como as nações circunvizinhas, nós queremos ser como as demais nações já começou errado por aí porque é, Deus chamou o seu povo para ser diferente e não ser igual às demais nações contrário do que todas as nações fazem não igual já começou errado por aí e eles falam com o Senhor, nós queremos o rei, como as demais nações têm um rei nós precisamos de um líder, de um rei você já está velho seus filhos já não estão fazendo mais aquilo que agrada a Deus já não estão, estão mais seguindo os seus caminhos eles estão aceitando o suborno, já estão corrompidos e não estão fazendo o que é certo Então estão corrompendo o juízo corrompendo o que é certo então nós queremos um rei é claro que isso poderia ser resolvido de outra forma mas eles preferiram resolver desta forma, querendo um rei, e aí que começa o problema, Samuel fica triste, e Deus fala com Samuel, não fique triste Samuel, porque eles não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim como rei, então faz o seguinte Samuel, dê a eles um rei, dê a eles um rei, eu já vi muitas pessoas pregando a respeito desse, dessa passagem, dizendo que foi a vontade de Deus. Não, nunca foi a vontade de Deus. Muitas coisas na Bíblia, na Bíblia nunca foi a vontade de Deus. Deus simplesmente deixou acontecer para que o povo quebrasse a cara e percebesse que estava errado. Deus sempre faz isso, porque Deus como um Pai, Ele mesmo diz isso em várias passagens, que o, o, o, o Pai que ama o Seu Filho, corrige o Seu Filho. Deus tem várias formas de nos corrigir. Muitas das vezes ele dá corda para a gente, assim, dizendo a grosso modo, se enforcar e a gente perceber que estava errado a nossa decisão. Deixa acontecer para depois ele, a gente mesmo cair na real, como aconteceu no filho pródigo. Ele quis ir, o pai deixou, vai. E depois a Bíblia diz que ele, caindo em si, volta para a casa do pai. E assim Deus faz. O que o rei falou, Samuel, faz o que eles querem, dê a eles o um rei. E assim foi. O primeiro rei, nós sabemos a história, resumindo a história, já foi um fracasso. O segundo rei começou muito bem, mas depois começou a pecar, apesar de que é dito até hoje o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. E é considerado até hoje em Israel um homem segundo coração coração de Deus, mas infelizmente também pecou, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus nenhum homem escapou da maldição do pecado e não escapa até os dias de hoje todos pecaram e destituídos, ou seja, tirados da glória de Deus da presença de Deus então o que aconteceu? um povo que não deveria ter rei, agora começa a ter um rei um povo que deveria ter Deus como rei... como está escrito no Salmo... que feliz a nação... o judeu é o Senhor... o judeus, o próprio Deus reina sobre aquela nação... e agora esse povo que é um rei... Deus falou com Samuel deles um rei... Samuel veio... fez toda aquela bagunça que a gente sabe... veio Davi... começou bem... era um homem que se arrependia dos seus pecados... mas cometeu muitos pecados depois tentou agradar a Deus construindo um templo, outra coisa que Deus não queria, mas para poder cumprir um pedido que Davi fez, ele deixa o Salomão construir um templo nunca foi da vontade de Deus ter um templo, porque ele disse para Davi, Davi eu, não, eu nunca te pedi um templo eu não quero um templo, porque eu não habito em casas feitas por mãos humanas ou glória isso é maravilhoso isso é um um tema muito forte que deve ser ensinado até os dias de hoje, porque até hoje a pessoa não entende isso, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas aonde que ele habita? ele habita a casa que ele fez com as suas próprias mãos, ou seja o nosso corpo ele habita em nós, através do Espírito Santo então agora esse povo começa a ter um rei e o terceiro rei que é Salomão, constrói o templo Salomão também começa muito bem, muito sábio... a ponto de as pessoas virem de toda parte do mundo... para poder escutar a sabedoria de Salomão... e a gente conhece a história, mas... de repente Salomão também mete os pés pelas mãos... e começa a fazer idolatrias e feitiçarias... e, e muitas mulheres e aquela coisa toda... parece que subiu a cabeça a sua, a sua sabedoria... E, e aquele homem que viveu muito tempo... Em paz, porque a palavra Salomão deriva de Shalom, que quer dizer paz, aquele homem que viveu longos anos em paz, começa a ter guerras por causa dos pecados dele próprio. E Salomão morre, os seus filhos vêm, faz toda aquela bagunça que a gente muito bem sabe, roubou homem, divide a, a nação. Agora um povo que não deveria ter nem um rei humano agora tem dois, dois reis a nação que era para ser unida, agora está dividida, reino do, do norte e reino dos, do sul, a nação que não era para ter nenhum rei, agora tem dois, e dali para lá a gente percebe, que as coisas vêm só piorando, agora eles não brigavam só com as nações, eles não tinham só guerras com as nações, circunvizinhas com as nações em volta, mas agora eles, eles guerreavam, a maioria das vezes entre si, pelas divergências, Políticas e religiosas, e a gente sabe tudo aquilo que foi até a época do rei Ezequias, onde Deus manda Nabucodonosor, o rei Ezequias, o último rei, é morto, e dali para lá Israel começa a ser escravizado. Israel, que não era para ter um rei, começou a ter um rei, depois passou a ter dois reis, agora não tem rei nenhum, agora não é governada nem por um rei dentro da sua, da sua própria nação, mas agora é governada por um rei pagão. E quando Jesus veio, eles estavam sendo governados por, por um rei pagão. Eles estavam sendo governados por é, pelo soberano lá de Roma. pelo Esqueci o nome dele agora, mas estava sendo governado por eles. E o que, que acontece? A Bíblia diz que três reis magos, estou contando a história do rei, preste bem atenção o rei que deveria continuar sendo rei e que o povo o rejeitou mas ele volta a Bíblia diz que três reis magos fica sabendo da, da, do nascimento de um rei e ele segue aquela estrela aquela estrela leva eles até Belém até, até Israel e ele procura Herodes para saber onde que, foi, onde que vai nascer o rei Onde que vai nascer o rei dos judeus? E eu acho muito interessante isso, porque depois que ele nasce, preste bem atenção nisso, os reis magos estavam procurando aquele aquele rei que ia nascer, rei dos judeus. Aleluia. E quando o anjo vem até Maria e diz para ela assim: Olha, você vai conceber um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus e ele será rei sobre Israel e o seu reino não terá fim, aleluia, e quando ele nasce ele é levado até o templo com oito dias para poder ser apresentado no templo, a Bíblia diz que aquele sacerdote, eu esqueci o nome dele agora, que estava Esperando aquele momento acontecer, quando ele pega Jesus nos braços e apresenta a Deus dentro do templo, ele diz para Deus: Senhor, agora o Senhor pode tomar a vida do teu servo, porque os meus olhos já viram o rei. Aleluia. E uma coisa interessante aqui acontece: é, preste atenção, o que, que os reis magos disseram? Nós viemos aqui para ver aonde vai nascer o rei aqui tem uma coisa, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ninguém nasce rei. A hierarquia de uma de um reinado, de um onde uma pessoa onde tem um rei. E aquele rei vai ser substituído. Vai vir o seu filho, ou seja, um, o príncipe, o filho daquele rei vai tomar o trono. E para isso o primeiro rei ele precisa ou ser tirado do trono, ou morrer, para aquele príncipe vir e tomar o trono, ninguém nasce rei, o filho do rei, ele nasce príncipe, ele é filho do rei, ele é príncipe, mas Jesus é diferente, Jesus ele não nasce príncipe, ele já nasce rei, ele já nasce rei, ele já nasce reinando, e o anjo disse para Maria, ele vai nascer rei, ele vai ser rei sobre Israel e o seu reino jamais terá fim. E aqui no capítulo 11 de, de, de, de Apocalipse, que nós acabamos de ler no versículo, no versículo 15, está dizendo que ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas preste bem atenção, eu vou chegar nesse texto. Jesus nasce. Mas ele não queria ser aclamado como rei naquele momento. Portanto, quando ele sobra aos céus e o povo pergunta, Senhor, quando será que será restabelecido o reinado de Israel? Ele diz ao oh, Senhor, não cabe a vocês saber isso, porque isso está revelado para o Pai. Esses tempos e, e, e a hora de tudo isso acontecer está, está reservado à sabedoria do Pai e por enquanto ainda não cabe a vocês saber disso aleluia e quando Jesus é crucificado quando ele é preso e é crucificado é escrito na sua cruz em latim em hebraico e outra língua que eu esqueci agora eles colocam uma placa em cima da sua cruz escrito Jesus, o rei dos judeus porque a pessoa quando era morta crucificada naquela época tinha que colocar uma placa na sua cruz para poder... naquela placa era a sentença dele por que, que ele estava sendo morto aliás, o motivo dele, dele estar sendo morto sendo crucificado era colocado naquela cruz era pregado naquela cruz naquela plaquinha e Pilatos manda escrever em três idiomas latim é, hebraico esqueci o, o terceiro, a terceira língua agora coloca escrever lá Jesus, rei dos judeus aquela sentença dele, ele estava morrendo por se declarar rei dos judeus por ser, aliás, ali estava escrito que ele por ser rei dos judeus e os judeus ficam irados com aquilo e chamam Pilatos e diz a senhora, você tem que tirar aquilo porque ele não é nosso rei. Aleluia. Ele não é o nosso rei. Você tem que colocar diferente. Você tem que dizer assim que ele foi morto por se dizer rei dos judeus. Porque ele não é o nosso rei. E Pilatos diz assim. Agora o problema é de vocês. O que eu escrevi, escrevi. Ou seja, ele foi usado por Deus sem querer para poder escrever naquela placa. Jesus, rei dos judeus, o mesmo que o anjo tinha dito para Maria, antes dela conceber o filho, você será um filho, colocar o nome dele de Jesus e ele será rei dos judeus, o seu reino jamais terá fim, aleluia, jamais terá fim, então percebe, ele nasceu rei, não foi aclamado rei porque não era tempo portanto ele mesmo disse para o discípulo algumas vezes para não dizer quem ele era é, em detalhes para o, para, o, para o povo porque ainda não era chegado o tempo dessas coisas então ele nasceu rei Jesus é o único rei que já nasceu rei já nasceu reinando aleluia morreu como rei e também ressuscitou como rei e o interessante é que a Bíblia vai dizer no livro de Paulo escreve aos Efésios que ele se despojou da sua majestade para vir como homem. Aleluia. Mas o anjo diz que ele veio para reinar. Ele se despojou para sua majestade e veio como homem. Mas quando ele ressuscita, que ele sobe aos céus, Davi já tinha profetizado a sua, a sua assunção aos céus no capítulo, no... no salmo 24, Davi já tinha profetizado, sem saber, Davi já tinha profetizado a sua ascensão aos céus, quando ele escreve o, o salmo 24, no cap... a partir do capítulo, do versículo 7, se não me engano, ele diz assim, levantai o portas as vossas cabeças, levantai o portas, entradas celestiais, e deixai entrar o rei da glória e os anjos perguntam quem é esse rei da glória o senhor forte da batalha este é o rei da glória ali Davi estava profetizando o rei Davi estava profetizando a ascensão do rei aos céus e Davi mesmo tinha dito em um dos salmos que ele tinha tido uma visão onde ele via o seu senhor assentado ao lado do seu senhor ou seja, já tinha visto uma visão de Jesus assentado no trono sentado do lado do Pai aleluia e é bom dizer que não existe dois tronos existe um único trono para o soberano esse texto fala dos 24 anciões sentados nos seus tronos mas o trono real o trono que se assenta o rei só existe um Aí você diz assim, mas como que pode? Porque o próprio Jesus disse que eu me assentei no trono de meu Pai. Aleluia. No capítulo, em uma das cartas, as igrejas da Ásia, está escrito que Jesus diz assim, aquele que vencer, eu darei o direito de sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu Pai. Aleluia. Essa é uma promessa. Porque ele disse que o Pai, ele e a igreja seria um. Aleluia. É um mistério que nós não entendemos. Mas preste bem atenção. Eu contei toda essa história para a gente entender esse texto. Onde está dizendo aqui, olha, passado o segundo ai. Eis que cedo veio o terceiro. Eu não vou dizer aqui o que é esse ai, mas ai está falando da, da tribulação que o povo vai sofrer ali em terra. E tocou-se o sétimo... O, o sétimo anjo a sua trombeta e ouve no céu um grande voz que dizia, o Senhor rei o, o, o reino do mundo passou a ser do Senhor Jesus Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos ou seja Jesus tomando o seu reinado aleluia na verdade ele vindo reinar sobre a terra porque reinar ele reina da fundação do mundo porque perceba a Bíblia diz que ele nasceu rei o capítulo 19 de Apocalipse diz que ele descerá do céu no seu cavalo branco e na sua coxa direita é dito rei dos reis e senhor dos senhores ele é e sempre foi rei aleluia, mas quando vim novos céus e nova terra aleluia, ele virá e reinará por toda a a eternidade aleluia e uma coisa interessante vai acontecer o mesmo que os anciões fizeram aqui, muitos irão fazer olha o que os anciões fizeram o versículo 16 está dizendo assim e os 24 anciões assentados em seus tronos diante de Deus prostraram os seus rostos em terra prostraram os seus rostos e adoraram a Deus dizendo graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque tens tomado teu grande poder e começado a reinar, perceba o que eles estão dizendo o que és e que era ou seja, sempre foi rei, aleluia mas ele virá para reinar sobre a terra por toda a eternidade mas não esta terra imunda como está escrito na palavra profetizada na palavra esta terra será destruída como diz Isaías, até o céu será destruído e teremos novos céus e nova terra e o nosso rei reinará para sempre o povo que não quis um rei que esse rei que foi rejeitado lá na época de aleluia na época de Samuel ele reinará sobre os seus filhos sobre o teu povo Toda a eternidade. Aleluia. Isso é maravilhoso. E eu, particularmente, irmãos, eu não vejo a hora, eu não vejo o momento disso acontecer. Aleluia. Porque Jesus diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu acho que todo mundo na face dessa terra já está cansado e sobrecarregado de sermos reinados De sermos liderados De sermos governados Por homens corruptos Por homens corruptíveis Por homens mentirosos Aleluia É por isso que eu fiz aquela live semana passada Dizendo o melhor está por vir Aleluia Porque Jesus disse que aquele que espera Somente as coisas Deste século, dessa terra É o miserável Mas nós temos que esperar e almejar aquilo que está por vir é esse reinado, o Todo-Poderoso reinando sobre nós. Nós não vamos ser reinados por homens, mas pelo próprio Deus, pelo Todo-Poderoso. E vai acontecer o que os anciões fizeram aqui, vão acontecer. Muitos terão que dizer, muitos, muita a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Todo olho verá e o que que toda língua confessará? Toda língua confessará só. Toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Eu, inter... Eu acho interessante quando o Apocalipse diz que toda a língua confessará. Ou seja, Todo tipo, toda pessoa que tem todo tipo de crença divergente de Deus, ou mesmo um ateu que não crê em nada, vai ter que confessar, Jesus como Senhor, como Rei dos Reis, aleluia, glórias a Deus, aleluia, amém Se você crê dessa forma, Peço a você que escreva e diga amém em nome de Jesus. Eu queria nessa live ler esse texto apenas contar essa história. A partir da época de Samuel até os dias de hoje não até os dias de hoje, não, até essa data aqui, onde João escreve: que ele virá tomará o seu poder e reinará por toda a eternidade amém, graças a Deus, quem crê e almeja por esse, por esse momento, diga amém, eu peço a você escreva aí, eu não vejo a hora, eu peço a você escreva nos comentários assim, eu não vejo a hora de ser reinado pelo meu rei, pelo meu senhor, porque nós já não aguentamos mais, já estamos cansados e sobrecarregados de sermos reinados por homens corruptos, por homens mentirosos, aleluia. Eu não vejo a hora de acontecer aquilo que está escrito no, na segunda carta de João, que diz que nós veremos Ele como Ele é. Participaremos das bordas do Cordeiro. Aleluia! E eu não vejo a hora de dar um abraço no Mestre, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, e dizer, muito obrigado, valeu a pena. Valeu a pena. E é interessante que ele diz que virá para quem estiver esperando, para quem estiver crendo, isso é maravilhoso, amém irmãos? Essa é a reflexão que eu queria deixar nessa noite, vamos orar, vamos pedir a Deus força, sabedoria, resiliência para nós continuarmos marchando neste mundo, alimentados da palavra e esperando o grande dia, eu não sei o que será na nossa geração ou na próxima, mas só sei que vai acontecer. O nosso reino reinará por toda a eternidade sobre o teu povo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Você tem um pedido de oração, escreve aí seu pedido de oração, conte seu testemunho, deixa aí um, um comentário, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Sim. Senhor Deus amado, Deus querido, ó grande Rei, Rei maravilhoso, Rei Supremo e Todo-Poderoso graças te damos, ó oh Deus, por o Senhor ter deixado, relatado, Senhor Deus, nas tuas escrituras, na tua palavra, que um dia, Senhor Deus, nós teremos essa grande glória, essa grande maravilha, Senhor, de ver o Senhor sentado no seu grande e sublime trono, reinando sobre o teu povo, e nós vivemos e gozarmos dessa paz, essa paz que excede todo entendimento, naquele dia, Senhor Deus, onde o Senhor secará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque nós já estamos cansados e sobrecarregados deste mundo que só caminha passos largos para a perdição, Senhor. Mas nós confiamos na Tua palavra, nós cremos na Tua palavra que o melhor está por vir, que o Senhor veirá e resgatará o Teu povo, o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Então, onde quer que neste momento o Pai esteja, orando conosco nessa noite, eu peço a Ti, o Pai o Senhor envolva esse coração enche ele de esperança e paz porque somente a tua palavra nos enche de esperança Senhor porque se a vida eterna e a salvação não encher nosso coração de esperança nada mais deste mundo enche porque tudo neste mundo é vaidade Senhor tudo é vaidade tudo é perecível tudo é corruptível mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno é duradouro Pai Santo, Pai amado, coloca no nosso coração a alegria da salvação, a alegria de dias melhores vivendo neste novos céus e nova terra, sendo governados pelo nosso Rei, pelo nosso Mestre. Pai amado, Pai querido, nos dê sabedoria, graça, paz, saúde física, mental e espiritual. Joga por terra, Pai querido, todo mal, toda influência maligna, alcança, Senhor Deus, a cada um neste momento que está precisando da Tua mão poderosa, que os Teus anjos, Senhor Deus, acampam ao redor, dando livramento de todo o mal, Senhor. Vasculhe nossos corações, ó Deus, tem coisas que nós não sabemos nem pedir, mas o Senhor sabe que nós precisamos. Pai querido, Pai amado, foi o Senhor que nos fez, é o Senhor que sabe nossas necessidades. Cuida do Teu povo, Senhor, tem de misericórdia, Pai Santo nos dê força para continuar marchando a tua presença, é que eu te peço em nome de Jesus amém e amém Senhor graças a Deus, se você crê dessa forma, diga e escreva amém em nome de Jesus, amém graças a Deus então deixa aí seu comentário deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva ative o sininho da notificações para você receber a notificação das próximas lives, nós estamos aqui todos os dias com a nossa madrugada no reino às 23:56 nesse momento peculiar onde nós nos separamos para ler as escrituras e orar ao Senhor esse momento de comunhão com Deus um momento peculiar um momento ímpar na presença de Deus eu fico muito alegre de fazer isso mesmo se não tivesse ninguém aqui o vendo essa, essa participando eu já estaria muito feliz de estar aqui lendo a palavra e orando a Deus porque eu tenho muito prazer nessas escrituras aqui ó. é o que me alimenta é o que me dá prazer é o que me dá saúde física e espiritual é essa palavra amém espero que seja assim também na sua vida em nome de Jesus então no mais eu espero você amanhã em nome de Jesus a nossa irmã Paula diz aí amém amém, irmã. seja bem-vindo o Senhor te abençoe em nome de Jesus espero você nas próximas lives para a honra e glória de nosso Deus e para o nosso fortalecimento espiritual em nome de Jesus amém? Então, no mais que a graça e a paz que excede todo o entendimento e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos aquele que aguardam a vida do nosso Rei, Senhor dos Senhores não só agora, mas por Toda a eternidade, que a paz seja sobre nós, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação seja sobre nós, em nome de Jesus. Você crê, diga amém, em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã às 23h56, em nome de Jesus. Amém.